Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal O370, O371, O400 e hoje eu venho aqui trazendo para vocês é, anúncios de ônibus O400 à venda aí, ó. e vou começar aqui mostrando o veículo é um O400, o proprietário está pedindo 24 mil reais é um veículo que pelas fotos aqui aparenta estar tá em excelente estado Interior, ó, parece estar tá bem bonito, sem, sem rasgados, sem quebrados. É, ônibus de empresa, assim geralmente são bem cuidados. É um ônibus que aparentemente está trabalhando. Isso é um bom sinal. Ele é um, pelo jeito é um, um O371 RSL, que é o mais longo, só que isso aqui no caso aqui é sem banheiro, o anúncio diz, vende-se, é, O400, 1995, 50 lugares, sem banheiro, motor O400 em bom estado, o veículo parece que está em excelente estado mesmo. Agora vamos para o segundo anúncio, o segundo é um O400 RSD, é a versão trocada, a versão mais longa, O propriedade está pedindo R$ 25 mil, reais. parece também que está bonito, interior, só tem essas fotos, Mercedes-Benz monobloco O400, RSD, ano 95, com 50 lugares, com um banheiro, lanternagem e pintura ok, valor de R$ 27,5 por 25 e ele deu é uma baixada aí no preço, e o veículo se encontra em Ribeirão Preto, não se falar onde estava o anterior, ó, o anterior estava em, tá em Diadema, São Paulo, agora vamos para o terceiro, o terceiro é um O400R, é a versão mais curtinha, frente, aqui a lateral com a tampa aberta veículo também parece que está bonito, bem cuidado interior também bem, tudo inteirinho tudo em perfeito estado bancada parece que está boa então é isso valor 45 mil o anúncio diz: Ônibus Mercedes-Benz, 50 lugares, rodoviário, todo cortinado, selado e quitado, cor predominante branco. Observação: aceito propostas. Ainda dá para dar uma chorada aí no preço. O veículo se encontra em Ananindeia, na região de Belém, onde ônibus está bem longe, lá no Pará. Vamos para o próximo, esse aqui ó, tá, parece que tá bonito hein, esse aqui é um O400RS e, e pela pintura dele ele é um ex-dominó e o veículo está em Minas Gerais, na cidade de I Inimutaba, traseira. Ó, pelo, pela foto aqui ó, tá bom de pneu, e o veículo tá zeradinho. Ah, aqui ó, cabinado, só que parece que arrancaram a porta, isso é muito comum fazer. Aqui ó, tá bem inteiro também, e não tem banheiro. Só na descrição, só diz que é um Mercedes-Benz. É, motor OM447LA. Agora o último veículo aqui, ó, um veículo que eu achei que está mais bonito. Ó. O proprietário está pedindo R$ 26 mil. Reais, ó. É um veículo que roda em igreja. E parece que está muito bem cuidado para 26 mil reais. Mas então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like. E se você não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Obrigado, até mais.